Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, gente. Hoje aqui no condomínio Sense, eu e meu colega, o Capitão desse Imóvel, corretor Yuri Shen da Quatro Imóveis, vai falar um pouco mais desse belo imóvel. Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos no sobrado na beira do lago, no condomínio Sense, um dos condomínios mais charmosos da do Litoral Norte. Um sobrado com 368 metros quadrados, distribuídos em seis suítes. Uma delas foi transformada em um home office. Tem 100 metros de área é, de lazer nos fundos, com piscina de concreto. Tem espera para aquecimento solar, né? para energia solar. Para tá que fotovoltaica, né? Isso. E você vai perceber que a casa está mobiliada, decorada, que o arquiteto do projeto é diferenciado. Né? O terreno tem. 469 metros, quase 470 metros. É um imóvel diferenciado. E o valor do imóvel hoje é milhões 400 que é um valor que está. Um baixo. ótimo preço, né? O um melhor custo-benefício é. do condomínio, né, Yuri? Isso, o melhor custo-benefício. O condomínio Sense aqui é um condomínio de altíssimo padrão. São poucos lotes, são menos de 150 lotes ao total. Algumas casas com dois lotes, dificulta mais ainda ter um imóvel aqui. E esse preço tá sensacional. Perfeito. Vamos conhecer a casa, então eu vou mostrar pro pessoal, então. Vamos lá. Uh, então, vem é comigo, vamos lá. Tá, pode, pode ir. Fazer. Vamos lá conhecer. Então, aqui, gente, é a fachada, o Yuri já pode ir abrindo pra nós ali, enquanto eu vou mostrar o detalhe da fachada. Paisagismo aqui, gente, ó. Aqui já tem uma canariense alta, tá, gente, ó. Já pronta aqui. Fachada toda revestida aqui com madeira, gente, ó. Filetada de madeira. Aqui é a porta principal de entrada, o Yuri vai abrir pra nós aqui, ó. Entrou pelo lado, aqui é abrigo para dois carros, tá, gente? Olha só que legal, ó. Porta de novela, gente. Olha só que top. Aqui a gente acessa direto o living do imóvel, com lareira, a lenha, revestida com granito aqui, gente, ó. Pé direito alto, duplo, gente. Olha que linda essa parte aqui. A casa, ela não é uma casa grande, imponente, mas é uma casa que tem tudo que você precisa. E além do mais, tem seis suítes, vamos dizer assim. Aqui, então, seria sala de jantar. Ali a gente tem uma cristaleira, aqui nós temos já a cervejeira da casa, armários ali do lado. Eu vou te mostrar aqui do lado, antes de começar aqui a parte social, aqui na entradinha aqui, nós temos um home office. Olha que legal, um home office ou pode ser uma suíte, televisão já tá aqui, painel, armário, gente, bastante armários aqui, ó. A casa é nova, nunca habitada, ficou pronta agora. Ainda faltam os pequenos detalhes, ainda que o proprietário tá deixando pronto para vender, ó o banheirinho aqui, gente, ó, que lindinho, ó, prontinho, não precisa fazer nada, aqui o chuveiro já gasta, tá bom? Então esse aqui seria o lugar onde você vai trabalhar, o seu home office, tá? Dá pra fechar aqui também, ó, fecha aqui, aqui a gente tem, tá gente, ó, um ar-condicionado split, prontinho, maravilhoso aqui Aqui então seria a nossa sala de jantar, uma mesa aqui pra 10 pessoas, olha só a cristaleira que linda, gente, com LED, ó, essa parte aqui é fechada ó, com vidro, essa parte aqui é aberta, ó, com espelho também, tá bom, gente? Aqui a gente tem, então, uma pol duas poltronas aqui, dá para colocar mais uma mesinha de centro aqui, integrar aqui com a parte dos fundos, que nem Yuri falou, né, Yuri? Mais de 100 metros de espaço ali, né, Yuri? Olha só o tamanho aqui, gente. Aqui dá para abrir tudo, a gente abriu só um pedaço aqui, ó. Olha só o tamanho que tem aqui, cara. Olha... Se não fosse pedra, até para colocar uma quad de vôlei aqui. É lindo, <risos> é, é Olha só, a piscina tem, ela é aquecida ou tem espera? Ela tem espera, né, Yuri, para aquecimento. É aquecimento. Aqui né? tem um tem deck molhado. Também, ela tá ela a piscina tá... tem RGB, borda infinita para o lago, gente. Esse aqui é o lago do Sense. O teu terreno vai até aqui, gente, ó. E isso aqui é um avançado que o proprietário fez, ó. Com iluminação aqui com LED, gente. Olha só. Praticamente dentro da água. Ó. Só para você ter uma ideia. Beira do lago aqui, gente. A casa é frente norte. Ótima posição solar. Sol pega aqui direto na casa até de noite. Hoje tá um pouco nublado, mas é maravilhoso a vista. Olha só o tamanho do espaço que nós temos aqui, gente. Lá em cima é uma sacada que integra as três suítes. E nós vamos te mostrar. Vamos mostrar a cozinha aqui para eles primeiro. Yuri. Paisagismo em toda a casa, gente. Ó, Vai ser bem... Privativo Já foi colocado as podocarpa ali do lado Para dar aquela privacidade Uma mesa de sinuca, né? Uma mesa de snook ou de bilhar Não sei como é que você chama aí Isso aqui não pode faltar, tá, gente? Casa de luxo alto padrão no Rio Grande do Sul Tem que ter mesa de bilhar Perto da churrasqueira <risos> Olha só o lavabo aqui, gente Olha que bonito, ó Esse granito aqui, gente, ó É o granito dueto escovado, tá? É um granito muito bonito Um granito importado Torneira, monocomando comando, papel de parede, espelho. Ali tem uma luminária. Esse aqui é o lavabo da casa. O lavabo hoje virou a porta, o cartão de visita das casas, né, gente? Aqui a gente tem, na verdade não é a cozinha, é um espaço gourmet. Aqui a gente tem uma ilha, né, Yuri? São Gabriel Preto. Quatro bancadas aqui. Deixa eu te perguntar, Yuri, aproveitando aí. Ele, ele é bom negócio, pega imóvel, comparte pagamento. Ele é bom negócio, estuda receber imóvel né? e estuda um parcelamento. Também, caso está ok para financiamento bancário. Né? Que é... Olha que top, cara. Tá com preço bom e ainda estuda fazer negócio. Tem um, nessa cozinha tem algo especial aqui. Né? É, aqui, pode mostrar Se você vier visitar, visitar a cozinha, pode vir. Com olha aí o convite visado. do Ior. <risos> olha é. só, é. cerveja para o cliente. Cara, mas, mas não acha que um cliente vai tomar tudo isso? Ah, não sei. Porque eu tenho certeza, o cliente que vem aqui vai comprar na hora, né? <risos> com certeza. Vai economizando a cerveja aí, viu? Aqui a gente tem uma Venax, tá, a gente? É uma cervejeira. Aqui armários, armários aqui também. Eu vou abrir aqui pra você ver o tamanho, ó. Olha o espaço, ó. Maravilhoso. Aqui também granito com LED também, gente, ó. Uma torneira mano-comando, estilo cantor casual. Sabe, no canal, eu brinco que essas torneiras são pra cantar. Aí ah, o pessoal tira aqui, ó. Ah, elas encaixam ó. Bom, não sei se deixa se o pro proprietário desencaixar é, eu não sei se sente, né? Ela desencaixa, mas tem que fazer uma forcinha manual ali Aqui é a churrasqueira, então, gente Olha, bem grande, ó Olha o espaço no churrasqueiro Dá pra passar um 12 horas tranquilo aqui Espaço pro gás e elétrico ali A gente botar a chapa, se vocês quiserem Aqui, gente, olha só o tamanho disso aqui Olha as gavetas aqui, gente, ó Abri aqui olha ah, é só um espacinho fixo, ó Olha que legal isso aqui, cara Bem diferente mesmo é verdade, pra botar, pra botar os espetos aqui bem embaixo, pensado embaixo, embaixo aqui é o carvão, ó. Se, é. Vamos ver se abre aqui. Uhum. Uhum, carvão, ó. Então aqui, Yuri, é, então, é a parte do espaço gourmet, né? E aqui do lado é a nossa cozinha, gente. ó Que você pode estar tá fechando aqui também, ó. Por exemplo, ó, fecha ela aqui, ela fica privativa. Ó, aqui a gente privatizou a nossa Cozinha então, ó Então aqui seria a cozinha ou cozinha auxiliar ou de apoio, né? Como o pessoal chama Aqui a gente tem uma lava-louça da Filco Outra torneira estilo cantor casual Fogão cooktop, exaustor, geladeira Micro-ondas aqui do lado Aqui a gente tem a área de serviço, gente, ó Equipada já com máquina de lavar Aqui também com os móveis, tudo sob medida, prontinho Ela tem acesso pra rua aqui também, gente, ó Olha que bacana, torneira também quente e fria, tá, gente, aqui. Uh, vamos conhecer, então, agora a parte de cima os dormitórios, Yuri. Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer, então, a casa, gente. Olha só, aqui as gavetas, gente, ó. Olha o tamanho dessa essa gaveta de talher. Aqui também tem, gente, bastante espaço. A casa é maravilhosa, gente. 364 metros. 368, né, Yuri? 360. 368, bem aproveitado ali, uma porta, janela que abre também, pega uma ventilação maravilhosa. Ar-condicionado, cassete, rebaixamento em gesso, tem outro cassete central ali. E o detalhe, eu estava anotando aqui, essas escadas, todas elas revestidas com som gabriel preto, elas são suspensas direto na parede, né? Não tem nada que fixa elas aqui. Olha que lindo, será que dá para a gordinha subir, cara? Vamos testar. Vamos testar para você aqui. Eu acho que sim. Vamos testar então, né? vamos subir então vamos ver então aqui o que nós temos aqui em cima ó, aqui na entrada a gente tem o mezanino já com duas poltronas uma sacadinha que acessa pelo quarto ali a gente vai ver esse quarto primeiro aqui então esse daqui ó isso. aqui é uma suíte aliás são todas suítes independentes aqui é o close tá gente eu acho que isso aqui é assim eu acho que é assim mesmo né é assim porque não tem é aberto né aqui é o cabideiro aqui a gente tem então o banheiro da primeira suíte e esse banheiro aqui, gente, como alguns demais Ele tem uma clara boia, olha Ele tem um vidro de iluminação natural Deixa eu ver, a gás Um dela. dormitório Deixa eu só mostrar pra eles aqui, Yuri A sacadinha aqui na frente tá, Aqui uma cama vocês, de casal gente, Cama de casal, olha aqui, gente, ó Ar-condicionado já prontinho aqui pra você, ó Só vou encostar pra não bater a porta aqui causa o vento Ó uma sacadinha de frente aqui, gente, ó. Olha que maravilhoso aqui, ó. Aqui é frente norte, tá? O sol nasce lá, gente. Então vai ter só a tarde inteira na piscina. A partir das 10, 11 horas, pega direto na piscina até de noite. Aqui a gente, tão, a gente tem, então, a primeira suíte. Vamos lá conhecer outra, então, Yuri, lá. Olha só, gente, aqui um painel. Parece que tem uma porta aqui, mas... Não, é. A outra suíte ali... Ela... Tem todos os móveis são pedidos E os armados, Essa... eles foram bem projetados Essa daqui é uma suíte master tá, gente? Acabou de entrar na suíte principal aqui Ó, eu entrei nela aqui E aqui já tem o um guarda-roupa, então, sob medida Bem espaçoso, ó Cabideiro aqui, cabideiro aqui embaixo Aqui a gente tem um espelho Esse espelho deixa as pessoas um pouquinho mais gordinhas, né? É. Aqui também ripado, gente, ó Aqui pra você sentar e calçar o seu sapato aqui Vamos conhecer na suíte principal, olha só Aqui é o banheiro dela o banheiro do casal, duas cubas Aqui então a banheira de hidromassagem Toda ela branquinha, olha que linda gente Deixa eu abrir aqui Olha só Toda rebaixada em gesso, ali tem uma abertura Com PVC preto, nicho ali também A banheira tranquilamente Duas pessoas né? Duas cubas aqui Bastante gaveta ali embaixo, três, seis A parte do vaso está aqui atrás da porta ó. Esse banheiro aqui, cara, essa suíte aqui, na verdade, deve ter uns 70 metros, né, Yuri? Sim. Mais ou menos, tranquilamente isso. Uma cama de casal, espelho, cabeceira. Deixa eu te mostrar a cabeceira, né? Afinal, eu não te mostrei. Ó. Oh. Ela é um... como se fosse um vinílico, assim, parece, né? A cabeceira com LED, espelho. Olha a vista por lá que a gente tem daqui, gente. Maravilhosa, né? Televisão tá ali, tem LED aqui embaixo, móvel aqui embaixo também. Com LED. Olha a vista pro lago que a gente tem aqui de cima. Olha que maravilhoso aqui, gente. Bacana, né? Tem uma casa ali que foi vendida, gente. Ficou pronta num dia, vendeu no outro. 9 milhões e 800. Aquela ali. E olha só. E essa aqui por 4,400 com tudo isso, é um ótimo negócio, meu cara. É um baita negócio. Olha o tamanho do pote. Cara, dava pra você botar uma quadra de vôlei aqui, senão... <risos> Se não fosse pedra Olha o sacadão integrado aqui, gente Tem mais duas suítes ali Nós vamos acessar elas por aqui Ô Yuri, pode abrir abrindo por nós por ali Vamos ver se tá aberto aqui Essas outras suítes Ah, tá aberto, tá aberto aqui, ó. ó essa aqui então é a terceira A quarta suíte A de baixo, tive mais duas, três A quarta suíte, uma cama de casal também aqui, aqui o painel é de MDF, tá gente? Com LED também Guarda-roupa, duas portas grandes ali Painel de televisão Prontinho aqui, televisão Ar-condicionado split Aqui o banheiro dela, ó Deixa eu te mostrar ó, Esse banheiro aqui também tem uma clara Boy, gente, ó Olha só Esse banheiro aqui também tem uma clara Boy. Uh, Chuveiro a gás, tem nicho já Se eu tô aqui Tem seis, tem sete banheiros e Nenhum é igual ao outro Eu vou te mostrar Vamos conhecer então Tem mais duas suítes pra nós conhecer Ó temos esta daqui Vou te mostrar agora aqui Que seria a quinta suíte Bom, Aqui duas camas de solteiro Painel de televisão, esse aqui é o quarto da visita Dos seus filhos, eu acho né <risos> Olha só, aqui a abertura Então são todas automatizadas Todas com tela de mosquiteiro Aqui a gente tem então O quinto banheiro Com lavabo, sexto banheiro Chuveira gás, prontinho também E aqui, deixa eu te mostrar agora A suíte não é a principal, mas uma das principais, que é essa do fundo aqui, que também tem vista para o lago. Uma cama de casal. Aqui, gente, ó, armários em toda a volta da casa, sabe? Tem gente que gosta bastante de armário assim. Já te mostro ali. Aqui o banheiro dela. Ó, o banheiro aqui é diferente também já, gente, ó. Um cinzinha, um espelho fixo. Um nicho ali também, chuveiro a gás, toda rebaixada em gesso. Um vaso bem... Bem... Atualizado, deixa eu te mostrar aqui, gente. Ó. Olha os espaços que a gente tem aqui. Todas as, todas as aberturas são automatizadas, né? Ah, eu falei, todo automatizado acho. e com telinha, né? Yuri? Isso aí é, é hoje é essencial, né? Guarda-roupa, bem espaçoso aqui. Do mais duas, duas, três portas ali, mais um pouco ali. Mais outro detalhe aqui, gente. ó, Para esse quarto, ó. tem muito armário, bastante armário. Seis, são seis suítes também, né? Yuri? Então tem que ter bastante móvel fixo. E a casa não é muito grande, gente. Tem menos de 400 metros. Sei que tem gente que não gosta de casa muito grande. Essa aqui tá no tamanho ideal. Deixa eu só te mostrar a vista desse quarto aqui, gente, ó. Vem cá, Yuri, quer ver? Olha só. Sensacional essa sacadona aqui, gente. Integrada aqui, ó. Vale a pena você vir conferir essa casa. Tá com um ótimo preço. Preço... Gente, assim, ó, que não tem quase um, um terreno aqui custa 2 milhões já, gente Uma casa mobiliária decorada e proprietário estuda proposta ainda Vale a pena, então, você clicar aí e chamar os nossos corretores Oi, Yuri, fala pra galera aqui Pode vir aqui no lado aqui Como é que faz pra te contratar? Qual é o teu telefone, Yuri? Você pode entrar em contato, né? 51-99658-9876 Ou entrar em contato com a imobiliária 4-3416-5085 é, alguns dos nossos corretores né? podem pedir para entrar em contato comigo, que sou o captador desse imóvel, ou com o Diego, não tem problema nenhum, tá? Obrigado, gente. Então, próximo mais um vídeo, né? Que Deus abençoe você. Vem chuva por aí, ó. Deus abençoe e te dê saúde, paz prosperidade nesse ano. Feliz 2022. E está aí um presente para sua família, ó. Uma bela oportunidade. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.